Olá, Centelha Divina! Gente, olha quem eu tenho aqui hoje, a Paula Cabral. Seja bem-vinda, Paulinha. Gratidão. Que eu quero perguntar para o pessoal de casa. Gente, quem é que conhece a Paula Cabral, gente? Hã? Quem é que conhece? Eu acho que todo mundo, né, Paula? Todo? Acho que não, hein? Ah, acho eu não acho sou acho que que tão sim. conhecida assim, não. Ah, tá, tá, tá, sim, flor, tá, sim. Vamos lá, pessoal. Vamos dar boa noite aqui. Eu quero dar aqui as boa a boa noite para nossa querida Thelma. Seja bem-vinda, minha flor. É madrugada para mim daqui a pouco. Em duas horinhas fazemos madrugada aqui. <risos> o Flávio, meu querido Flávio, seja bem-vindo, meu anjo. Tá sempre aqui com a gente. Ana Maria, boa noite, minha flor. A oh, Patrícia Brito, Ana Maria, mais uma oportunidade de estarmos juntos nessa harmonia maravilhosa, é isso mesmo, Flor, é isso mesmo. Arminda, minha querida, seja bem-vinda, Arminda, um beijo no seu coração. Maria Halber, a Maria Pinheiro, bem-vinda, minha Flor, tá sempre aqui também com a gente, olha, de Portugal, beijo pra Portugal. Travou, não, travou só para mim, né, gente? Foi só para ti. Foi só para mim. Incrível, né? Eu achei assim: pronto, travou tudo. <risos> Olha, viu? Ela te conhece, tá vendo? Eu, acho, eu acredito sim que muita gente aqui te conhece. Desconstruir para reconectar. Seja bem-vinda, minha flor, aqui no nosso canal, mais uma vez. Claro que sim, Maria, tá vendo? Olha só. E gente, eu acho que o momento é bastante oportuno, né, a Paulinha ter vindo aqui, vai trazer pra gente esse tema que tá tocando muito com a gente, tá mexendo muito com todo mundo, que é o fim do velho homem. Eu coloquei o falecimento, né, por causa dos danados do algoritmo. E o falecimento da mente tridimensional. Pois é, gente porque eu tenho recebido aqui vários comentários né das pessoas que estão falando comigo, Gleide, por que, que eu estou sentindo isso? Por que, que eu estou sentindo aquilo? E como a gente não consegue responder a todo mundo, né? Então, olha só que interessante que foi. Eu convidei a Paula e falei para ela, Flor, pensa num tema. E ela veio para mim com esse maravilhoso tema. Né? Paulo, o que, que foi, Paula, que te inspirou a falar sobre esse tema? Já faz um tempo, né? Primeiro eu quero agradecer demais oportunidade de estar aqui no teu canal, que é um canal de luz, de muita, muita oportunidade de expansão de consciência. Antes de eu ter o canal da Quantique Desperte, eu já seguia teu canal, lembra que eu te falei? Quando você foi lá no canal, eu te contei, eu falei, nossa, eu já assisti o teu canal muito antes de eu imaginar em teu canal no YouTube. Olha que já vai fazer quatro anos. Quanto, quantos anos você está com o teu canal? Ai, meu Deus, quatro anos. Então foi, é mais, eu vou fazer quatro anos em agosto, deve estar tá mais. É, eu acho que tem quatro anos, porque eu comecei fazendo sapatinho de crochê, gente. É, mas eu já te assisti, foi algum vídeo teu que inclusive me inspirou, no, eu preciso lembrar qual que foi, depois para contar aqui para vocês. Mas é uma honra estar aqui. É, compartilhando né fazendo essa troca de conhecimento de energia de luz a gente tem que estar conectado uns com os outros para a gente poder expandir ninguém vai caminhar sozinho a gente tem que caminhar sempre junto para a gente ir mais longe né cada é. vez mais longe então quero é. agradecer muito e pedir para que Jesus abençoe a vida de todos que estão aqui esse canal maravilhoso amém. E esse tema Amém e esse tema ele já vem na minha mente, no meu coração, já faz alguns anos que eu falo do novo humano, mas essa... Não vou nem dizer que foi uma canalização, mas assim, esses insights, que até pode uhum. ser chamado de uma canalização, talvez do meu eu superior também, vem trazendo aquela sensação de que assim, nós estamos o nosso velho humano, a nossa mente 3D, o nosso ego, ele tinha um, uma programação, um software de programação, um sistema operacional, igual o uhum. nosso celular, o nosso computador, que tem o Windows, né? o, o iPhone, que tem lá as atualizações direto que a gente tem que fazer para quem tem iPhone. E o nosso cérebro não é diferente ele também tem um sistema operacional. Só que ele é quântico, né? ele é universal, ele é do criador. O criador que coloca isso em nós. Porque o nosso corpo sem o nosso espírito, ele não se manifesta, ele não tem função nenhuma. Então, a gente tem um sistema. E o sistema que existia, que está sendo, foi que você falou, falecimento, ele está morrendo... Aos Sim. poucos, porque também não adianta ser de uma hora para outra. Troca esse, põe aquele. Não, vocês sabem que tem o download, né? Que nem quando você vai atualizar teu celular, não fica lá. Às vezes fica a noite inteira atualizando. E é, é um celularzinho. Imagina esse sistema todo que é o ser humano. Que não existe nenhum computador que se assemelhe com a gente ainda. Não existe. Tanto é que os grandes programadores, eles estudam até o nosso cérebro para poder criar os algoritmos, para poder criar os computadores, para poder criar tudo baseado no nosso cérebro. Porque o nosso cérebro é uma coisa, assim, potente demais, gente. Vocês não têm noção. Tanto é que a gente só utiliza o quê? 3 a 10% cento aqueles No máximo. Do máximo. E aqueles 90, o que, que acontece? Por que, que a gente não consegue utilizar? Porque naquele velho sistema que está sendo aos poucos trocado, ele não comportava novos downloads, ele, não tinha, ele tem espaço, mas ele ainda não tinha tecnologia suficiente para que a gente pudesse acessar quem nós realmente somos. E outra coisa, era um sistema comandado, pelos, vamos dizer, não síncronos, vamos dizer trevoso, nada disso. Mas quem não. dominava a Terra? Não eram os, os seres de baixa frequência que comandavam a Matrix? Então, isso também é ligado na Matrix. Nós também, o nosso cérebro também é ligado lá. Então, é um sistema operacional de escravidão. Por isso, da dor, do sofrimento, é, da angústia, do medo... Sabe esses, esses uhum. sentimentos assim, horrorosos que a gente tem quando acontecem as coisas com a gente? Que a gente vai lá embaixo e fica doente, inclusive? Isso tudo Até... faz parte desse sistema. É. Até daquele sentimento, que nós temos o sentimento de prisão. não é? Exatamente. Que a gente quer entender as coisas, a gente sabe que sabe, mas não sabe o que é aquela angústia, né? Porque a centelha divina está dentro de todos nós. A consciência crítica habita dentro de nós. Só que a gente não consegue acessar. É como se a gente colocasse as, a senha do, do Wi-Fi e não conseguisse acessar. Tem alguma coisa, tem um ponto ali, tem alguma letra, tem alguma coisa que não encaixa. Está travando. Está travando, exatamente. É. Igualzinho, vocês entendem que a tecnologia que existe hoje, que para a gente é mega moderna, o nosso cérebro é trilhões de vezes mais moderno. Tanto é que os neurologistas não conseguem ainda estudar ele 100%. Verdade. E eu acredito, é, Paula, que agora nós estamos no terceiro milênio, né? Então estão surgindo várias formas de terapias, hum. e isso tudo está encaminhando, né? Caminhando junto com essa evolução, digamos, cerebral, talvez, ou emocional e espiritual do ser humano, certo? Exatamente, exatamente. Porque o nosso cérebro, ele tem uma ligação com o nosso coração. Ele precisa é ter uma ressonância. O velho sistema não tinha ressonância com o coração. Então, é aquela coisa assim, ah, eu tenho que pensar positivo, eu quero ser rico, eu quero ser rico, eu quero ser rico, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico. Mas o coração, o sentimento é de escassez, é de pobreza. É de falta. Por quê? Porque não tem ressonância, não tem ligação. Portanto, não tem... Colapso da função de onda, que é a materialização dos nossos sonhos. Ele Exato. não colapsa, não consegue materializar. Porque só fica no mental, eu quero ser rico, eu sou rico, sou rico, mas o sentimento que é o que faz aquele elo de ligação para a senha do Wi-Fi conectar no teu celular, não tem. Não tem. Exato, não tem. É, por isso, isso que algumas acontece. pessoas, algumas pessoas perguntam, né? Ah, por que, que eu nunca consigo o que eu quero? Exatamente. Será que você põe o seu sentimento junto? É. É? Precisa treinar, não é? Existem vários treinamentos. Eu vou deixar você continuar falando, porque senão eu vou atropelando. Eu já estou indo lá para os treinamentos. Mas tem. O que, que acontece? Essas novas tecnologias, essas terapias multidimensionais, mesas, radiônicas, a terapia plasmática, tudo aí que a gente conhece e até aquilo que a gente ainda nem viu vem de dimensões superiores para nos ajudar nesse processo de conexão e de limpeza. Porque para você instalar esse novo software que deixa de ser de escravidão para governador, você vai ser reativado agora com software dentro do, da, do teu cérebro físico até para um software de governador, que liga, o teu cérebro, ele liga. Esse daí já tem total conexão com o teu sentimento, com o teu cardíaco, com o chakra. Ele ativa 12 chakras, não é nem só 7, é 12. E com as 12 fitas de DNA e com as glândulas endócrinas do nosso corpo. É tudo interligado por fios, tipo... Se tu olhar aqui o meu computador, é um monte de fio. Um que liga a luz, outro que liga o microfone, o outro que liga o mouse, o outro que liga. É cheio de fio, horroroso, assim. Tipo, tá uma bagunça. E a gente, é um monte de fiozinho, só que tudo organizadinho, bonitinho, harmônico. Porque é perfeito. Perfeito. É perfeito. Tem noção da perfeição. Nem a gente ainda consegue ter. Mas o legal dessa, desse novo software, que já está sendo instalado na mente de todos os seres humanos, todos, não é o mais bonitinho, o mais feinho, o mais branquinho, o homossexual, não interessa. Para Deus, para a fonte, para Jesus, não interessa quem você é, se você tem consciência das coisas, se você não tem, se você está praticando mal, se você está praticando bem, não interessa. A oportunidade é dada igualmente para todos. A luz que vem do Sol Central, lá de Alcione, ela já transformou o planeta, porque o planeta já está em quinta dimensão. Ele já é um mundo de regeneração, ele já está na era de aquário, está tudo bem com ele, lindo e maravilhoso. Agora, as consciências humanas é que estão nesse processo. E esse, essa energia ajuda a gente nessa atualização de software, que está lá. Um está 10%, outro está 20%, outro está 3%, outros começa aí dar uma desligada, volta do zero, está lá no processo dele. Meu Deus. Ativação, normal. A cabeça. É. É. Isso causa um desconforto. Sabe por quê? Porque a gente fica pegado naquele velho humano, sabe? Ai, eu vou ter que... Ai... Sério que eu vou ter que largar a mão daquela coisa? Daquele Sim. vitimismo? Porque quando eu sou vítima, todo mundo fica com dozinha de mim. Gente, ser humano é assim. Ser humano, o velho humano, ele precisa ser a vítima para ser acolhido. Tudo tem um ganho. Eu tô doente, alguém vai cuidar de mim. Eu tô com depressão? Alguém vai cuidar de mim. Eu dou um surto? Alguém vai cuidar de mim. Eu tenho bipolaridade? Eu posso surtar? Quantas pessoas eu conheço que falam, ah, eu sou bipolar, então eu posso xingar todo mundo, que tá tudo bem, eu sou bipolar, você tem que entender. Tem uma desculpa, né? Então, assim, o ser humano velho, humano, software de escravidão, ele precisa e ele se apega nisso. E aí vem desconforto, desconforto físico, não dorme direito, ansiedade, acorda com o coração, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, quantas vezes, eu, eu uso esse reloginho aqui, ó, ele mede minha pulsação. Quando minha mãe morreu, gente, e agora que a minha cachorrinha morreu, eu dou uns picos assim, ó, eu tô dormindo, do nada me dá uns picos, eu vou ver o meu coração, tá tipo 140, absurdo. Isso daí é um absurdo. Mas por quê? Porque eu estou resistindo a um processo. Uhum. É normal. Morreu alguém que eu amo. Uhum. Eu não estou dizendo que a gente não tem que sentir dor. A gente continua sentindo dor. Mas o resistir, o se apegar, o não deixar ir, o não perdoar, aquela coisa de, ah eu sou doente, ai, não sei o quê, resistir, resistir, vai causar um desconforto, no meu caso, essa aceleração. Tem gente que não consegue dormir, tem gente que dorme demais, tem gente que sente dor no corpo inteiro, inteiro. tem gente que tem é, a baixa imunidade, pega tudo que é gripe, vírus, fungo, bactéria, pega tudo. Por quê? Porque é um processo, cada um está atravessando o seu processo. Alguns na área da saúde, Outros na área de relacionamentos. Com pai, com mãe, com marido, com filho. Uns é tudo. É uma loucura. Outros é na área financeira. tá perdendo tudo ou perdeu tudo. Enfim, cada um de nós, sem exceção. Até aquela pessoa do Instagram que você fala essa pessoa tem a vida dos sonhos. Não é possível. É mentira. É mentira. É mentira, gente. Desculpa acabar com o castelo de algumas pessoas, mas é eu, eu faço questão, quando acontece alguma coisa comigo, eu abro a câmera e me mostro lá chorando mesmo e orando junto com as pessoas, sabe porque quê? É para elas verem que eu passo pelas coisas que todo mundo passa, é. não é sempre que eu tô bem, tem vezes que eu tô péssima, que nem esses dias atrás, eu tava péssima, mas muito mal. Porque a minha cachorra era como se fosse minha filha. Alguns falaram, nossa, que drama, morreu um cachorro, gente, para. Não, pra mim ela era minha filha. Ela dormia, acordava comigo, fazia as lives comigo. Era minha protetora, era tudo pra mim. E eu não esperava. Então eu surtei de novo. Eu tava me recuperando da minha mãe, que fazia seis meses, até que a Gleide foi lá no canal fazer oração pela minha mãe um dia antes da operação dela. Até... Agora eu ainda tava me recuperando, aí me veio o S, eu puta. E aí o que acontece? Tu começa a resistir, tu começa a questionar, tu começa. Toda vez que tu entra na resistência dessa energia, dá ruim. Dá. dá. dá a ruim. gente começa a sentir tudo em torno de nós é dando assim. errado. Parece é, que tá dando é errado. Possível. É, exatamente. Então, por que que eu tô falando tudo isso pra você? Pra você entender, cada um de vocês que estão aqui, vão assistir depois, que tudo que você tá passando é normal. É normal, você não tá assim, morrendo. Apesar que a gente nasce morrendo, né? A primeira morte que é a morte do corpo. É. Físico, a gente já tem uma, uma passagem de volta. Essa não é a verdadeira vida, ponto. Só que a gente... Nasce a gente pra morrer. Morre, é, a gente <risos> vive aqui como se não fosse embora nunca. E aí a gente surta toda vez que alguém cumpre a missão, porque a gente ainda está com aquele software de escravidão que a gente acha que só morre quem é velho, que só morre de acordo com a idade, que só morre na hierarquia, tipo, primeiro vai a mãe, para depois ir o filho. Não tem nada disso. Quem, quem inventou isso para a gente foi exatamente para a gente sofrer. Primeiro que não existe morte. Não sei por que, que a gente ainda surta com isso. Por quê? Porque o sistema que ainda está aqui, e aqui, ó, é de escravo, e o escravo foi feito para sofrer, gente. É. Exatamente sobre isso hoje, agora, há mais ou menos uma hora atrás, Paula, uma cliente paciente minha perguntou isso para mim. Gleide, será que eu estou insensível? Porque se morre alguém, eu não, tô eu não estou sofrendo mais, eu não sinto nada. Eu falei, querida, é porque você entendeu que a morte não existe, que quem Exato. morre é só o, seu, o corpo físico, Sim. né? Que o espírito, ele continua vivendo. Então, as pessoas, a gente vai se livrando de uhum. certas manias ou enraizamentos do passado que a gente aprendeu. Exatamente. vou deixar você continuar Flor, porque senão... e é perfeito isso que tá acontecendo com ela e tá acontecendo com muitas pessoas que o povo fala Nossa que fria gente como assim que horror é. porque é o seguinte esse novo software é tão maravilhoso que ele vai nos permitir conforme o download for sendo completado ele vai nos permitir, inclusive, que a gente se comunique com quem não está aqui na fisicalidade. E tá cheio de gente que se comunica, eu conheço um monte de gente. Para vocês terem uma noção, tem uma terapeuta, gente, que eu super indico, o nome dela é Rosângela. Depois, quem quiser o contato dela, eu mando para a Gleide a Gleide coloca aqui para vocês. Ela faz terapia para PETs ela se, co... gente, eu nunca vi isso, olha que incrível isso, ela se comunica com a consciência do animal, ela conversa com a consciência, ela Ai, falou coisas, ela falou coisas da minha cachorra pra mim, que eu nunca falei que essa mulher, ela não sabia, como que ela sabia que o meu, que, que existia uma pessoa aqui que era o meu ex-marido, que era tipo o pai da Nicole, ele foi embora, como é que a mulher sabia disso? Nunca falei com ela, a mulher não me conhece. Como que a mulher sabia? Assim, Ela falou: tô atendendo ela, ela tá deitadinha no sofá. A cachorra tava no sofá, ela não tava na cama comigo, ela sempre ficava na cama comigo. Assim, detalhes que ela me deu. E ela se comunica com o eu superior do animal, porque o animal também tem um eu superior, Sim. que nem a gente. Sim. Sim. Que nem a gente. Que lindo. A coisa, gente, é de chorar, ela manda por áudio. É de chorar o trabalho dela, a coisa mais rica do mundo. O que acontece? Essa mulher, com toda certeza absoluta, para ela ter esse nível de consciência, para ela fazer esse tipo de trabalho, ela já tá com o download dela praticamente nos 99, se já não tiver completado. E olha só, ela se comunica. E todos nós vamos ter esse acesso. Que lindo. A gente vai se comunicar com os nossos animais, a gente vai comunicar com os nossos familiares que partiram. Inclusive, já foi dito por alguns canalizadores que a gente vai ter tecnologia, tipo celular, que a gente nunca imaginou que ia ser assim, e muito menos fazer live, que nem a gente está fazendo assim, em tempo real. Ela Não. na Suíça, e eu aqui em Santos. Nunca Não. sonhou isso na face da Terra. Nunca. É de pouco tempo para cá. Isso que a gente está fazendo aqui, a gente vai fazer com seres que estão desencarnados em outros planetas. Olha, Olha é incrível você. isso, é maravilhoso, maravilhoso. Agora, tu já viu também que tem como também, eles descobriram isso, que através de uma árvore, né, você pode entrar na consciência do seu ente querido. Porque está tudo ligado com o fio é. que eu falei. Não é esses é. fios horroroso que estão tá aqui, que vocês estão vendo. É os fios tudo alinhadinho, gente. Tudo bonitinho, que conecta com tudo. A gente não tá separado de nada. A sensação que a gente ainda tem de separação é da mente de escravo. Porque o escravo, ele vê tudo separado. Ele vê os um, um separado do outro. Ele vê a gente separado da natureza. Ele vê a gente separado de Deus. Tanto é que a gente fica rezando para Deus assim, ó. Como se a gente estivesse lá em cima. Deus, meu Deus, me ajuda. Quando, na verdade ele não tá lá fora Ele tá em tudo na verdade Mas tá aqui ó é, Eu vou te confessar uma coisa Sabe qual que é a oração que vem Quando eu preciso clamar por Deus Sabe aquela Eu sou Deus em ação Que estabelece toda a ordem divina Gente é incrível aquilo Olha é uma... me arrepiou todinho aqui é uma introspecção, aquilo para mim é uma oração, com é o Deus dentro de mim, não com o Deus em algum lá lugar fora. do universo, Sim. né? Que está lá esperando eu chamar Sim, por ele. Sentado é. no trono e sem fazer nada. Pelo contrário, se a gente tem um negócio de querer fazer mil coisas ao mesmo tempo, isso é só uma fagulhinha do que é Deus, que ele não para de criar. Ele tem um negócio, ele é hiperativo, não sei qual que é a dele, que ele não tem paz, ele fica ali. Uhum. Gente, pensa no, do macro para o micro, as nossas células não param de se reproduzir. A gente está aqui, a gente não está comandando elas, falando, então, células, vai aí, se renova aí. Não, elas estão lá, independente da gente. Elas nem sabem que estão dentro da gente as nossas células. Ai, ah, estou dentro da Paula, da Gleide. Não, elas estão vivendo a vida delas lá, se multiplicando e não sei o quê, estão vivendo a vida delas. Os nossos, a nossa imunidade também combatendo, porque sempre tem vírus, fungo, bactéria, e eles estão lá combatendo. Cada um, o sistema nervoso central fazendo uma função, o periférico fazendo a outra. Eles tudo bonitinho sem a gente fazer nada. Só que são vários sistemas rolando ao mesmo tempo. Olha que loucura, olha, olha a inteligência de um corpo físico. Estou falando do físico. Ainda tem o duplo etérico, que é uma outra tecnologia. Aí tem o perispírito, que é uma... Alta tecnologia, que é o que vai com a gente. Que é o molde. Que pode ser manipulado. Você pode ficar com o cabelo branco, verde, azul, do jeito que você quiser. Você consegue moldar. E detalhe, esse novo software aqui, ele também vai fazer a gente moldar esse corpo. Esse aqui, ó. A gente vai ficar magra do jeito que a gente quer. A gente vai ficar com o olho que a gente quer. A gente vai ficar com o cabelo. Não vai nem precisar mais pintar cabelo, Nada. Já pode começar agora, não é? Já pode, pode começar, começar assim. agora. Gente, tem gente meditando, fazendo isso e acontecendo. Vocês já perceberam que quando a pessoa ela tá alinhada no propósito dela, meditando, fazendo bem, a pessoa rejuvenesce? É uma coisa de novo. Vou te outro. contar. Vou te Alô? contar. Gente, converse com as suas células todos os dias de manhã. Cryon não fala isso há quanto tempo? Na hora quanto de tempo rejuvene. que Cryon fala isso? Há muitos anos, não é? E outra, perder peso, perder barriga. Oh, oh. Quando eu ganho 4 quilos a mais, gente, vai lá, passa a mão, sentindo horário, e imaginando que aquilo ali tudo tá indo embora, e vai, isso. e vai. Eu perco quilo com pensamento. Pera. Quem quiser aprender, entra em contato comigo, viu? Entra comigo, isso é real. É. é que o que acontece, a tua mente de escravidão, ela fica assim, ai, até parece, eu preciso tomar remédio para emagrecer, eu preciso fazer oh! dieta, parar de comer, eu preciso, não posso mais comer pizza, não posso mais comer nada, não. você pode oh, comer Jesus. tudo com equilíbrio, uhum. tudo. Com equilíbrio. E os médicos... Existem médicos já que têm esse pensamento. Médicos que já estão com esse pensamento, nutricionistas com esse pensamento de que não adianta você comer comida certo saudável dentro. se você não tiver. Pois. As pessoas que fazem bariátrica. Por que, que a maioria volta a engordar? Porque a mente dela é de gordo. É. é. Eu conheço pessoas que não fizeram bariátrica e que se transformaram. Como isso? Como é que ela mente. É muito louco isso então está acontecendo neste exato momento a morte do velho humano e começa por essa atualização de software e assim é fato gente aquele que resistir não é aquele que sabe que tá acontecendo ele nem precisa saber tu nem precisa saber isso está acontecendo mesmo que você não, não, não tome conhecimento mas aquele que existir no sentido assim eu não vou perdoar ninguém eu não. Fez para mim, tomara que se ferre, que não sei o que. A pessoa que tá nessa linha não libera perdão, tem fofoqueira e deseja o mal para os outros e faz o mal, como a gente vê aí pessoas fazendo mal em massa, desejando mal em massa para as pessoas. Essas pessoas não vão permanecer na Terra. Esquece. Elas estão aos poucos sendo retiradas. Serão. Elas mesmo não vão resistir, vão começar a ficar doente, doente, doente, doente, e vão desencarnar. Mas a chance é para todos. Você não precisa saber que isso está acontecendo, é só você ser uma pessoa boa, primeiramente com você. Se senão você não vai ser bom com ninguém, não é? Primeiramente com você. Depois, a tua mudança vai gerar no outro uma necessidade de saber o que está acontecendo com a Vânia, que nem eu estou vendo o nome aqui da Vânia. O que está acontecendo com a Vânia? Que ela está mais bonita, está bem, está feliz, a vida dela está dando tudo certo. Quero beber dessa água aí. Ah, pois então. então. Entendeu que é assim que funciona? Você vai começar a influenciar as pessoas da tua casa da tua academia, da tua escola, da tua faculdade. E começa, começa, começa. Porque o despertar em massa começa com um despertar só, uma pessoa. É, por isso que eu gosto sempre de falar, gente, quando uma pessoa ilumina, a família, o bairro, a cidade toda é beneficiada, Sim. não é? Isso é real. Então, por isso que eu peço sempre, até por eu ainda não pedi, eu vou até pedir agora, gente, se você chegou nessa live, compartilha, se inscreva, deixa o seu like, eu sempre esqueço de pedir isso, mas a gente tem que pedir, né? Tem que pedir para é, que, que o YouTube reconheça né, que os canais é, merecem o apoio deles também. E olha, a Paula Cabral, gente, para quem não sabe, tem um canal maravilhoso, Quantic Desperte, como está aqui, que vocês podem ver. O link do canal dela está na descrição da nossa live. Entre em contato com ela, se inscreva no canal, que vocês não vão se arrepender. Tem coisas lá maravilhosas. Se você me segue aqui, vai gostar também do conteúdo dela, né, Paulinha? Com certeza vai. Gratidão. A gente tem um programa diário, sete, sete da manhã, que é o Desperte Hoje, onde a gente começa o dia se conectando, e eu sempre trago algum tema pra gente bater um papinho numa meia hora só, mas já faz com que o nosso dia comece melhor, porque senão a gente começa o dia na alopração, tendo que levar filho, fazendo não sei o que, e aí não... Primeiro é sempre para mim, eu falo, tudo que eu faço primeiro é comigo, depois é com os outros. Porque eu falei, se você não se amar primeiro, você não vai amar não. ninguém. Não. E eu acordava descompensada, gente. Raivosa, porque eu tinha um monte de coisa para fazer. Agenda eu... lotada. Nossa Senhora. <risos> Aí Jesus falou, tão bonita. Chega. Primeiro você se organiza, para depois você... Assim, é. acabou. É. Flor, fala para mim o que, que você aconselharia para quem tá passando por esse processo do o falecimento do velho humano, da mente tridimensional. Primeira coisa é você contribuir com a limpeza. Uhum. O que, que você tem que deixar para trás? Aconselho demais vocês procurarem os terapeutas. A Gleide está aí. Eu não sou terapeuta, eu sou psicóloga, mas o meu trabalho é palestrar dar cursos, eventos, é o que eu faço. Mas eu tenho os meus terapeutas, eu tenho psicólogo, que é a minha psicóloga, e a Gleide é uma dessas terapeutas. Procura ajuda. Não dá para trabalhar sozinha, tá? Eu confesso. Eu tenho psicóloga e um monte de terapeuta trabalhando comigo no paralelo. para eu conseguir estar tá em pé. Porque senão eu já teria caído, ó, há muito tempo. Aconteceu muita coisa comigo nos últimos tempos, para eu, eu não estar tá tomando uma tarja preta, por exemplo. Olha... Olha. Eu sempre fui contra, tá? Uhum. Mas assim, quando tu chega no auge, ou, é. ou no auge do, é. Do, do, é. do poço, vamos dizer assim, aí a, faltou neurotransmissor no cérebro, não vai ter jeito, vai ter não. que ir pra medicação. Aí sim, mas não deixa chegar nesse ponto, entendeu? Foi o que, eu, o que eu luto, eu luto diariamente. O que eu faço? Eu tenho psicóloga, eu tenho várias terapeutas que trabalham comigo, me atendendo. Para eu me manter equilibrada. Se não, eu, igualzinho a vocês, vou desequilibrar e vou precisar ser medicada. Não sou contra médicos. Jamais eu faço check-up, ponho meu filho para fazer, tiver que tomar uma vitamina, um negócio, vamos tomar. Se não tiver jeito, tiver uma, uma doença física, tem que tomar remédio, é óbvio. Mas não deixe chegar nesse nível. Uhum. Então, a primeira dica: busquem terapeutas, para te ajudar te orientar, te harmonizar. Gleide está aí, faz um trabalho incrível, procura ela. Vocês sabem disso, vocês já são daqui, quem é do Quantique Desperte, já se inscreve aqui, que eu tenho certeza que já estão inscritos Gratidão, né? e busquem as terapias da Gleide, que é fantástico o trabalho dela. tá? Gratidão, então, ajuda. Segundo, se tiver que se perdoar de alguma coisa, faz agora. Senão o download fica travado. Não anda. Então, se perdoe, em primeiro lugar. Perdoe quem tiver que perdoar, gente. A pessoa já morreu, não importa. Faz uma oração liberando perdão. Perdoa, porque o perdão é uma chave. Que se você não libertar, não liberar, não consegue concluir esse download. Você vai ficar preso, você vai ficar preso lá na 3D mesmo. E outra? O perdão nos prende. Exato, e outra, lembrando que a morte é uma ilusão. Exato, Continuamos continuar com aquilo do outro lado, porque essa, o que a gente chama de morte aqui é até chamado de primeira morte, porque tem a morte real do espírito, que aqueles espíritos que estão causando muita destruição, muita, muita, muita, muita. Eles são levados para o sol central e eles se desfazem lá para começar um, uma outra mônada. É, mas é. isso é quando o bicho é ruim mesmo, ruim, ruim, ruim, não tem jeito, eu nem sei dizer, nem sei de ser, mas, mas, é mas é. olha, olha que incrível, eles ainda têm esse privilégio tem. de serem levados para o sol central para serem refeitos, sim, eles são refeitos, tipo assim, aquele que não tem mais jeito, sabe, uhum. não é o doente, o sofredor não, gente, que tem algum problema, é o um bicho ruim, Entendeu? Que causa muita destruição. Aí eles são levados, que os evangélicos chamam lá de arder no fogo do inferno, não sei o que lá. Não deixa de ser um fogo do inferno, só que é no sol central. Eles são encaminhados para lá, são desfeitos para criar-se uma outra mona e começar tudo de novo. Ele perde todas as memórias. E a gente tem muita memória. Imagina. Desde yeah. a Mona, o eu sou, encarnações. Tem gente que em, uma, em um único, uma única consciência tem 300 encarnações. Ele perde tudo. É muito aprendizado, gente. Ele perde tudo. Yeah, yeah. Isso fica com quem? Com a fonte. A fonte criadora não perde nada. Porque nós somos parte dela. Só que tem seres que causam tanta destruição que eles precisam realmente morrer. Essa é a morte real. Essa aqui do corpo não é real, ela é ilusória da mente mesmo de escravidão, que é pra deixar a gente com medo, porque quem não tem medo, né? Vai falar assim pra tu. Se alguém chegar assim pra você agora e falar, então, você tá com câncer, não precisa nem dizer que você vai morrer. Se disser pra você que você tem um câncer que é tratável, você já acha que vai morrer. Entendeu? A Lucinha já detalhe, vem logo, né? Exatamente. E detalhe, o câncer, gente, nada mais é do que o teu próprio corpo entrando em mutação. Por que, que isso acontece? Que tipo de pensamento e de sentimento que eu tive por anos e talvez vidas para eu manifestar essa mutação dentro do meu corpo? Ou do seio, do intestino, sei lá de onde. Eu criei. Não foi. Eu não peguei em nenhum lugar. Eu criei isso dentro de mim. E se eu posso criar uma doença dessas, eu posso me curar. E quantos não se curaram de câncer? Aqui mesmo no chat deve ter gente que já se curou de câncer. Eu conheço vários... Deixa várias... comentário, gente. Quem sentir no coração, claro. É, né? é, deixa. Porque eu conheço várias e é muito bonito o depoimento dessas pessoas. De fé mesmo, assim. De você falar, meu, eu nunca desisti. Por quê? Porque a pessoa, quando ela vai tomar o remédio, ela imagina que aquilo é uma coisa que tá ativando, que tá. Tem gente que já toma, a pessoa nem passa mal, gente, é para enjoar, a pessoa nem enjoa. De... Ela acha que tá tomando um negócio de beleza. Quem falava isso? Se não me engano era a Ana Maria Braga, não sei. Alguma dessas famosas assim que tinha que teve câncer Ele falava que tomava e imaginava que era como se fosse coisa da beleza do corpo, que ela ia ficar mais bonita, rejuvenescida. Ela nem enjoava, ela nem enjoava e o negócio enjoa todo mundo. Então, assim, a nossa mente, ela tem um poder, assim, tanto de cura quanto de destruição. Uhum. Né? Às vezes, um diagnóstico errado que alguém te dá. Nossa, você tá com câncer. A pessoa nem tá Foi errado, foi o exame errado. A pessoa começa a se sentir mal, gente. É é, é verdade. verdade. É muito louco. A capacidade é. que a gente tem. A gente tem capacidade de acender lâmpada com a mente. É só treinar para fazer isso. Mas isso <risos> é algo. <real. risos> É. Bom, é isso? só com a presença, às vezes, as lâmpadas começam a piscar. Também, né? um não negócio... sei se acontece contigo. já percebeu que às vezes a gente entra no lugar dá um curto? Sei lá, cai a luz, ou fale alguma coisa. Incrível. É energia, gente. É, é um é. poder absoluto. Por quê? Porque Jesus já não falava, somos feitos à imagem e semelhança do Pai. Portanto, somos deuses. E tudo aquilo que eu fiz, vocês podem fazer igual e ainda mais. Ele já deu, a, cantou a bola para gente há mais de dois mil anos. É que a gente continua ainda com aquela programação e resistindo. Porque todo esse desfazer do velho humano começou lá com ele. Olha quanto tempo. Já era para ter acontecido. É que a gente vai e volta, vai e volta, e fica naquela. Aí acontece alguma coisinha, a gente já descabela, já, uau, aí volta lá pro começo de novo, <risos> não sei é. o quê. E fica nessa. É isso aqui, ó, que tá acontecendo. Só que agora, a gente tá se mantendo um pouco mais de tempo lá em cima. Antes a gente não conseguia ficar cinco segundos, caía. Agora a gente continua, por quê? É o horário e vigiar peraí, nossa, isso aqui não tem nada a ver com o que eu tô falando, com o que eu tô pensando aqui, não. Deixa eu parar. Não, calma, não é isso. Aí você volta. Porque uma vez que você é tocado pela energia de Cristo, pela consciência dele, não importa se é numa meditação, se é na tua igreja, se é no centro, não importa. Quando você é tocado, porque a consciência de Cristo, ela habita na gente. Uhum. Um toquezinho dela, da presença dele, que nem quando ele caminhava lá no deserto, que as pessoas queriam encostar só na veste dele, já se curava. Na verdade, só a aura dele já curava tudo. Mas as pessoas queriam tocar na roupa dele. Porque ele andava, era 5 mil pessoas, gente. Imagina isso naquela época. Imagina se ele fosse youtuber. <risos> Eu é um não ia coisa... sair da tela. Imagina. É uma coisa muito forte, muito forte. E uma vez só que você se conecte nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Porque quando você falhar, num pensamento, tu vai se constranger. Vai. vai. Ai, gente, tô pensando isso, que horror. Na hora, é. antes, tu pensava, tava nem aí, falava mesmo, fofocava, fazia, ah, vou me vingar, fez tal coisa. Nem tinha consciência. Não. Agora, o pouquinho que tu faz, tu já, ai. Tu até faz muita coisa ainda, mas você fica, meu Deus, ai, que horror. Aí já pede perdão, já faz uma oração, aí tira isso de mim, não sei o que tal. Por quê? Porque você Cancela. já foi tocado. Cancela, exatamente. Você pode cancelar. Porque ele sabe, ele, ele esteve na, humano. Ele sabe como que é esses sentimentos que estão aqui. ó. E ele sabe dessa programação que ele quer retirar de você. Mas você precisa deixar. Não pode ficar se agarrando. A gente e fica se sabe? prendendo, se agarrando então, com migalha, sim. a gente se agarra nas migalhinhas. É, é verdade. E tu sabe o que é, que é um incrível também que acontece, Paula? Quando você entra nessa vibração, você já não atrai mais pessoas que vão te levar a baixar a sua frequência. A eu levar a você pensar: poxa, eu fui traído, porque isso já não vai mais existir. Não vai mais fazer parte do seu plano de vida, não é? Então você está com seu mercabar, digamos assim, tão acendido é, como se fosse um escudo de proteção que esse tipo de de, de pessoas, de um, ocasiões já não se aproximam mais de você. Então é só no início que precisa desse autopoliciamento constante ferrado, oh, né, é, por assim dizer. É Mas depois, gente. É tranquilo, porque a sua mente vai girar em torno do o que eu preciso saber, o que eu preciso fazer para ser quem eu nasci para ser. Exatamente, é bem isso. E se tentarem se aproximar, porque quanto mais você está no teu propósito, mais você sofre ataques, tentam é te certo. parar de alguma forma. É. Mas uhum. quando alguém tentar se aproximar de você para aplicar um golpe, por exemplo, pode ser ou não é só golpe de dinheiro, gente. Tem gente que quer é golpe de, de vida amorosa, uhum. golpe de amizade para poder utilizar da tua luz, entendeu? Mas no, no sentido de sugar você, não é nem no sentido de, ah, eu quero aprender. Não, é pessoa não. ruim, entendeu? O que, que acontece? Ela não permanece. Não. Não dura um, dois meses. Ela, ó... Psh, porque você vai, vai, vai se tocar, você vai sentir... Dica, você começa a sentir um desconforto. Aí a gente fala assim, nossa, mas essa pessoa é tão querida, tão legal comigo, por que, que eu fico desconfortável com ela? Sei, Aí né? a dica que eu dou é, eu peço para Jesus, me mostra. Uhum. Eu falo isso, meu... E eu já peço assim, ó, me mostra... Na... Gritando, porque eu sou meio lesa. E não me parava comigo Não fala em parábolas comigo, que eu não entendo nada. Já mostra logo num... gigante, é. Assim, é Um painel de LED. Aí ele mostra. Aí Nossa. eu fico assim. Ah, Tô passada. É, eu fico Foi. passada. É, eu, é, comigo também acontece do mesmo jeito. Então, gente, essa parte do que vai me enganar, já era. Vai é. falar mentira pra mim? Já era. É. Pode ser a carinha mais fofa. Não vá, não, não vá. Acontece. E outra, às vezes eu tento ser gentil com alguém, mas esse alguém só me olha assim, ó, com medo. Por quê? Não consegue se aproximar. Por mais que eu queira ser gentil, convidativa, mas o próprio campo magnético não é. permite com que aquela pessoa sinta alguma afinidade comigo. Perfeita. Entende? E depois eu descubro o porquê. A maledicência, não é? a Inveja. falsidade. É. E em ainda Todos bem. Os, os programinhas que estão aqui, ó. Imagina um monte Inveja. de programinha que está que sendo retirado, sabe assim, o nosso celular. A gente tem um monte de tranqueira lá, um monte de vídeo que não tem nada a ver, um monte de foto que já era. Tem que excluir ah. aquilo, porque senão. Tu não consegue baixar mais nada. Aí tu precisa baixar um aplicativo no outro, tu não consegue porque tá lotado. Aí tu, tem que... Aí tu vê também que tem uns aplicativos que estão lá que tu nunca mais usou. Mas precisa tirar porque ele tá ocupando espaço. Você não precisa do aplicativo da raiva, não. do ódio, da maledicência, do vitimismo, do uhum. medo. Tudo você pode colocar outro no lugar. É. Então, tudo tem o oposto ali pra você colocar. Aí você vai baixando, aí você vai vendo que isso vai te transformando, você começa a virar o governador da tua vida, você não é mais escravo, quem manda é você, você manda entrar, você manda sair, você começa a ter poderes sobrenaturais, porque a gente tem, a gente não tem seus cinco sentidos. Uhum. Você começa a ter mais intuição, você começa a ter sonhos lúcidos, você começa a se comunicar com as pessoas telepaticamente, que estão na mesma sintonia que você. Você fala, a pessoa te liga. Eu acabei é. de falar da Pulana, ela está escrevendo uma mensagem. Faz o teste, pode fazer. Com a gente foi, não foi? Não foi? <risos> Direto! <risos> eu falei assim, gente, eu tenho que ver com a Paula direto está tudo certo para hoje à noite, eu vou lá, a mensagem dela, é. Leite, está tudo certo para hoje é. à noite. É telepático, <risos> é telepático, é. é porta distância, não existe. Não, não, é uma ilusão. não. Não, não. E, e agora, nesses novos tempos, o incrível é que nós estamos reencontrando vários é, famílias de alma, não é? Sim. E essa conexão está se tornando cada vez mais forte, gente. Isso é incrível. É, é, é uma coisa também que eu queria chamar a atenção para isso. Porque as pessoas falam, ah, eu não conheço fulano, eu conheci pela internet, mas é como se fosse meu irmão. Será que não é? Exatamente. Existe um combinado né, para a gente estar tá aqui junto. É, é. Antes da gente encarnar, se formou um, como se fosse um... Um batalhão mesmo. Eu vejo assim, que todos somos guerreiros. Uhum. E tem até uma canalização no meu canal, não sei se tu já viu essa aqui, é de Arcanjo Miguel. Não, eu não canalizei, tá, gente? É outra pessoa que canalizou e eu coloquei lá. Uhum. De Arcanjo Miguel, que ele fala que ele treinou pessoalmente todas as sementes estelares que estão encarnadas aqui nesse trabalho. Ele treinou, ele conhece cada um. E ele, dá, e ele é meio bravo, né? E ele fala daquele jeito dele. Tudo que você fala, ai, mas eu não tenho isso, ai, mas eu não tô preparado. Não, você está, você nasceu pronto. Eu treinei você. Como você não tá preparado? Você só precisa começar. É. Você não tem que esperar. Ai, eu quero abrir um canal no YouTube, ai eu preciso de uma câmera tal. Não, eu tenho essa câmera aqui, não é a top do top. Se tu vê aqui a luz, eu tô aqui na sala, numa mesa de jantar, não é nenhuma mesa de coisa, de, não é nada, nada. Eu tenho um microfone aqui legal, mas não tá funcionando o negocinho ali, eu peguei outro que tinha ali mesmo, vai esse mesmo. Então, assim, não tenho o, o ambiente ideal. Imagina se eu fosse esperar isso, eu não ia ter nada até agora. Quatro anos já que eu tô fazendo esse trabalho, eu não ia fazer nada. Mesmo. Maravilhoso, Flor. Maravilhoso. É? Porque quando eu comecei, foi a mesma coisa. Eu falei assim, mas gente, mas eu não sei fazer crochê. E falou assim, não importa, começa não é? que eu vou te começa. ensinar. Isso foi é assim? só o canal crescer. Quando só o canal cresceu é que vieram as canalizações. Então, Então, porque você precisa fazer um movimento... Não adianta ficar esperando aí ah, vem aí energia e modifica aí meu cérebro, não, você tem que se abrir para isso. você tem que limpar ir lá perdoar, pedir perdão, se perdoar, ajudar as pessoas, pedir ajuda, que não é vergonha para ninguém, pedir ajuda, um tem que ajudar o outro, um tem que dar mão para outro. Quando a gente está sozinho, a gente até caminha, a gente chega em alguns lugares, mas quando a gente está em equipe, a gente chega muito mais longe. Nós temos o poder de ir muito mais longe, porque a nossa força ela se potencializa. A gente Isso. se ajuda, um cai, o outro levanta, o outro puxa aqui, o outro... Então, não, não tem necessidade de resistir, a gente tem que se abrir para essa oportunidade que a gente está tendo, que é maravilhosa. Sim, né, Paula? Se permitir, porque a gente, às vezes, tem um desejo de ir em tal lugar, não vai, por quê? Ah, inventa mil e uma desculpa, mil e uma desculpa. Às vezes você precisa estar ali para ancorar alguma energia, igual aconteceu comigo lá em Portugal. Gente depois, enquanto eu estava lá, no lugar que me foi dito que eu precisava estar, é que eu via a limpeza cósmica sendo feita no local. Eu me via no meio da guerra ali, entre os vikings. Olha. E eu ali, olha, o lugar onde eu tinha que estar é um lugar turístico que vive cheio de pessoas. Mas olha. no momento que eu cheguei, foi todo mundo embora. Ficou eu, e a serração. Olha. Mais ninguém. Durante uma hora, meditando lá. Quando terminou a meditação, as pessoas começaram a chegar. E eu falei, incrível isso. Então, se permita, porque através de, de... De alguma coisa que você sinta que tem que fazer, é onde está o seu passo, né? O seu portal de abertura, de acesso para a sua ancestralidade, Exato. não é? Para sua família galáctica. Perfeito. É a gente, quando a gente se cura, a gente cura quem está para trás, os ancestrais, e quem está na frente também se eleva. Porque a gente é conectado. A gente é um elo de ligação. Com o cosmos, com, a, com quem está na crosta da Terra, que nem a gente, e com o coração da Terra. A terra também é ligada na gente, senão nós não estaríamos nela. Ela precisou é autorizar que a gente pisasse aqui, senão a gente não pisaria, não. Coisa linda, né? É? Gente, Gaia é linda demais, Gaia é linda demais. A gente precisa muito ser grato, andar descalço na grama, valorizar, cuidar, né? Cuidar. Eu, às vezes, eu tô caminhando, antes da gente finalizar, já estamos chegando uma hora de live, né? É, quando eu estou caminhando, gente, se eu vejo alguma coisa que está me incomodando, um papel, uma latinha, Isso, uma eu garrafa. Também sou doida, eu também sou me incomodou? Assim. Eu sou a doida do lixo. Eu sou também. eu, pego, <risos> na eu, praia, eu, muito... não... eu não aguento. Na praia, eu fico... eu fico com raiva, às vezes, até. É. Então é vontade tá de fazer tá um doido. tirão, não dá? É, dá. Mas, gente, levanta. Levanta todo mundo, é. levanta areia, todo mundo vamos limpar. É. E é. É, é possível, né? É. é possível, é possível. Se cada um tivesse a consciência, né, Sim. Paula? Mas eu acho que isso vai chegar. É, a vai consciência chegar. do governo. Não, isso é. aqui é meu, como que eu vou tratar assim? É, também. Então, Foi bem... meu pai que me deu, eu sou herdeiro. É. Nós somos herdeiros disso tudo aqui. É. Eu fui fazer uma vivência com o pessoal em Peruíbe, e aí a gente fez trilha, ficamos na praia paradisíaca, fomos na cachoeira e depois voltamos de barco. Aí eu andando no barco assim, olhando aquela natureza perfeito, assim, exageradamente perfeito. Eu pensava assim, papai, é muito bom com a gente, né? Olha é. isso que ele fez pra gente. Olha é isso. isso. E eu senti ele dizendo aqui, dizendo feliz, assim, ó, é tudo de vocês, tá aí, ó, pra vocês que eu fiz feliz. Sabe aquele pai que, que faz tudo pelos filhos e aí depois fala, ó, eu fiz pra você, tô te entregando. Nós somos herdeiros, nós não somos escravos. É, quando a gente é. toma consciência disso, nossa... É verdade. É empoderador, né? Só uma dica, gente, que me veio aqui. Olha, começando dentro da nossa casa, tá? Ensinando os nossos filhos, por favor, seja um papelzinho de bala, um Sim. chiclete, né? Coloca num pedaço de papel e põe no bolso para quando chegar em casa Sim. colocar no cesto de lixo, tá? Sim. Porque eu acho que isso precisa começar dentro da nossa casa. Tá? Porque, yeah, e depois se expande automaticamente. Se a gente cuidar dessa nova geração, ensinando para ele que lixo é no lixo, e não no nosso lar, que eu considero gaia. Sim. Minha casa não é só aqui dentro do meu apartamento, gente, não. É lá fora também. É na rua onde eu caminho, é na grama onde eu piso, é no lago onde eu tomo meu banho. Então... Perfeito. A gente precisa, né? Dessa dar esse essa consciência, essa consciência aí para o mundo maravilhoso. Vamos dar aqui, olha. Deixa eu ver, dar uma olhadinha aqui, rapidinho, para o pessoal. É, vamos lá, então. Elizabeth, ai, minha querida. Cheguei, Andréia, vou mostrar aqui rapidinho as meninas, olha, a Paulinha e a ao mesmo tempo, que massa! Ah, que linda! <risos> Primeira vez, né, Paula? Primeira Não, vez. Não, no canal, tu já foi lá no canal? Fui, fui eu, o Zeno foi. e o, o, o Cléber, Cléber Santos, foi foi lindo. Tem que ir lindo. de novo, tem que ir de novo. Temos, temos sim, é só marcar que a gente vai. Beijo, minha querida, socorro! Paulinha, mais uma vez, minha querida, muito obrigada pela sua Eu presença aqui. Foi de muita contribuição, muita luz e que você continue aí emanando essa maravilhosa energia que você tem, né? Com força para poder prosseguir avante com a expansão da consciência na humanidade, viu? Com muito amor. Eu também quero agradecer o pessoal de casa que estiveram com a gente aqui até agora. Muita gratidão mesmo. Que vocês possam ter absorvido o máximo que vocês puderam. Claro, aquilo que faz sentido para você. Porque a minha verdade talvez não seja a sua. Talvez a verdade da Paulinha não seja também a sua. Mas analisa. Analisa com carinho. Tá bem? Olha, um grande beijo no coração. Gratidão